Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre o ano que começa, o ano de 2022, como investir nesse ano depois de um 2021 tão complicado. Quem participa da live comigo, dessa conversa comigo, é o Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas? Olá, Denise. Boa noite. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Realmente, Denise, 2021 foi um ano bastante difícil, né? inclusive até para a gente que é, faz aqui as escolhas, e 2022 pr pr promete aí ser um, um ano bastante desafiador, e enfim, a gente vai tentar aqui olhar para as expectativas que nós temos de grandes eventos para esse ano, e como tentar se posicionar é, para encarar esse cenário aí que promete ser bastante difícil. Pois é, gente, ano de eleições é, sempre tem né, um saculejo, alguma instabilidade, mas só lembrando que no ano passado a Bolsa caiu cerca de 12%, um destaque de baixa para as empresas de varejo, foi um, foi um ano complicado, mas agora, nesse começo de 2022, o que a gente quer é se posicionar, olhar para o que a gente pode fazer para recuperar, para pelo menos lutar, para tentar navegar tentar surfar nesse ano de 2022 da melhor maneira possível e é por aí que nós vamos falar né Vilegas então eu queria que você desse aí os primeiros passos o que que o investidor tem que ficar atento por onde ele começa que que ele tem que quais caminhos ele tem que seguir nesse comecinho de ano agora vamos lá então Denise Thiago se você puder aqui compartilhar minha tela é, Denise, o que, que nós estamos de olho é, em termos de cenário para 2022? Tá? Em termos de o que pode acontecer e que está ao nosso alcance. Né, A gente sempre deve lembrar que eventos extraordinários ou eventos que não estavam no radar do investidor, eles podem acontecer vis-a-vis -vis do que aconteceu, por exemplo, em 2020 com a pandemia da Covid-19. Tá? Mas dentro dos eventos previsíveis para 2022, o que, que a gente deve encarar pra, pela frente de desafio. E acho que o principal deles, Denise, um dos principais que a gente vai abordar aqui é sobre o processo de política monetária nos Estados Unidos. Só lembrando, pessoal, que esse texto eu, eu publiquei no final do ano passado, dia 22 de dezembro. É, se vale a pena investir em ações em 2022, quais são os riscos, oportunidades e cenários eu vou pedir para o Tiagueira colocar esse link aí no chat para vocês, para se vocês quiserem acompanhar junto comigo aqui o raciocínio. Então, só retornando, Denise, principal tema, que eu acredito, um dos principais temas para esse ano de 2022, é sobre o processo de política monetária nos Estados Unidos. Sempre que a gente fala de política monetária, Denise, a gente está querendo dizer sobre qual vai ser a influência dos bancos centrais é, em aumentar ou diminuir o dinheiro em circulação no mercado, né, no mundo, nos negócios, na economia. Então sempre que a gente tem um, um processo de redução de estímulos, isso sinaliza né, algumas coisas, que o Banco Central é, de algum país vai começar a tirar os incentivos monetários, e o principal deles, o principal instrumento de política monetária, ele se chama aí, a determinação das taxas de juros. Ou seja, qual vai ser o custo de eu emprestar o meu dinheiro ou pegar dinheiro emprestado. Então, Denise, depois de todo o processo de estímulos que aconteceu desde 2020 por conta da pandemia, em que nos Estados Unidos a gente conviveu, né, com juros baixíssimos, próximos de zero, e o Fed, que é o Banco Central Norte-Americano, todos os meses injetando bilhões de dólares na economia, esse processo tem um custo e o custo que o investidor, eh, que perdão, né, que a população convive hoje. São com os efeitos inflacionários, né? Seja por questão de problemas envolvendo a pandemia, né? Que ocasionou um, um problema nas cadeias produtivas, ou seja, porque houve um aumento da renda disponível. Então, Denise, o que aconteceu nesses últimos anos foi um descasamento. Porque ah, muitas das produções, elas precisaram ser paralisadas por conta da pandemia, ao passo de que as pessoas conseguiram manter a sua renda, seja pela ajuda do governo, né, via incentivos monetários, ou seja, porque ah, os estímulos monetários eles estavam fatos. Então, esse processo né, de subida de juros nos Estados Unidos, pessoal, ele é certo, ele vai acontecer. E o que nos resta saber agora é sobre como vai ser a velocidade desse movimento, como vai ser a velocidade desse plano de voo, esse plano de subida de juros nos Estados Unidos. E um dos fatores que a gente, sem soma de dúvida, pessoal, a gente deve acompanhar, sem soma de dúvida, é a questão da inflação. Né? Se vai ser uma inflação é, muito alta, vai ser uma inflação persistente, o que, que vai influenciar nesse efeito, nesse efeito inflacionário, vai ser ainda problemas nas cadeias produtivas, um desequilíbrio entre oferta e demanda, é, vai ser a questão do mercado de trabalho, que hoje está bastante aquecido nos Estados Unidos, com o mercado de trabalho aquecido você aumenta a renda disponível, enfim, pessoal, todo esse processo é de, sobre a questão de tudo que vai influenciar na alta dos preços, numa continuidade de uma inflação alta, é que vai determinar esse plano de voo aqui do Banco Central norte-americano. Então, inflação, mercado de trabalho, e sim, pessoal, por que não, né? Novas variantes aí da Covid-19, é, porque apesar de elas, até o momento, não trazerem né, aquele problema sanitário, de realmente levar as pessoas para uma hospitalização, para UTI, ou até mesmo para fatalidades, as pessoas elas acabam é, tendo que ficar em casas, né, reclusas por conta da doença. E quando a gente olha também, inclusive, aqui para o Brasil, sempre que a gente vê né, a possibilidade de novas variantes surgirem para trazer né, esse momento de maior estresse, isso pode também ser interpretado como uma possibilidade de acontecer maiores gastos do governo, que vai prejudicar bastante as contas fiscais, que é um tema que a gente já vai comentar, Daqui a pouquinho. Então, só para trazer aqui alguns gráficos para vocês, porque a gente acredita que esse processo vai acontecer. Primeiro que nas curvas implícitas né, do mercado já está dado. Tá? O mercado hoje estimando três altas de juros nos Estados Unidos, que deve acontecer em, nos meses de abril, agosto e dezembro. Se em algum momento esse processo precisar ser acelerado, ou a gente precisar de mais altas em 2022, isso tende a ser mais negativo para ativos mais voláteis ou empresas, né, no caso, mais alavancadas, que podem ser empresas de países emergentes, como é o caso do Brasil, pode ser o caso das empresas de tecnologia não geradoras de lucro nos Estados Unidos, pode ser o caso também, por exemplo, dos criptoativos. Então, esses ativos, eles são bem mais sensíveis a esse processo de subida de juros nos Estados Unidos. Tá? É, nós hoje, pessoal, acreditamos que esse processo ele pode ser acelerado, ou seja, o que está sendo precificado hoje pelo mercado, a gente acredita que vai ser um pouquinho a mais. E esse um pouquinho a mais deva trazer aí volatilidade. Tá? Então, por, por, por conta disso, por conta dessa questão, é importante a gente acompanhar. E esse processo, pessoal, de subida de juros, se a gente for olhar aqui, por exemplo, esse gráfico, é algo que não deve acontecer somente para os Estados Unidos, mas sim olhando para as economias do mundo desenvolvido. Né? Vejo aqui que a gente teve durante o ano de 2021, e que foi um dos motivos né, da queda da Bolsa brasileira, que foi essa subida de juros no, nas economias de países emergentes, isso deve acontecer a mesma coisa com o mundo desenvolvido. Ou seja, pessoal, subindo juros no mundo desenvolvido, depois de um processo que já começou em economias emergentes, isso aí, sem sombra de dúvida, é um fato que vai fazer com que o investidor seja bem mais seletivo. Tá? E a grande questão, Denise, é a inflação. Tá? Veja aqui, por exemplo, o um indicador de surpresa inflacionária envolvendo aí os países do G10, ou seja, as 10 maiores economias do mundo. Esse é o um índice do Citibank e ele está no seu nível mais alto desde 1999. Tá? Então, se existe um monstrinho que pode jogar muito contra ali as alocações de ações em algumas classes, esse monstrinho, ele se chama e inflação e algo que a gente deve comentar também, pessoal, não é o cenário base. Mas, por exemplo, a probabilidade hoje de quatro altas de juros nos Estados Unidos, que é algo que não está precificado hoje, acontecer em 2022, tá em torno dos 76 por cento. Ainda não é no caso aí, ela não tem uma, uma probabilidade de 100%, próxima de 100 que é o que acontece com três altas, mas esse indicador aqui, a depender de como ele, ele fluir durante o ano de 2022, é o que vai determinar aí a movimentação dos ativos, tá certo? Então pessoal, olhando para os Estados Unidos, é, apesar de acreditarmos que vai existir esse processo de subida de juros, acreditamos também que a economia americana, ela tende a apresentar um crescimento acima da média global. Portanto, pessoal, se você está buscando alguma estratégia de alocação nos Estados Unidos, busque por aquelas empresas com uma característica de ser empresas de valor. O famoso velho investe, que é a receita de bolo do nosso querido investidor Warren Buffett. Busque por empresas em setores sólidos, em setores perenes, em que os múltiplos de negociação não são altos, né? são múltiplos baixos. Eu acredito que essas empresas hoje, que é uma característica que a gente pode encontrar, por exemplo, para empresas ligadas a commodities e também o setor financeiro nos Estados Unidos podem ser os destaques é, em 2022, certo? O segundo ponto que eu queria comentar aqui com vocês é sobre a China. né? A China ela também passou por um ano bastante desafiador agora em 2021 e esse desafio ele acabou acontecendo por conta de uma mudança na matriz econômica chinesa. A China, que dentre as suas metas que ela tem para os próximos anos, ela quis ser uma China menos dependente do setor de construção civil e de outros setores que estavam proporcionando alavancagens financeiras para os investidores, para o mercado, ao mesmo tempo que foi, ela quer ser uma China menos poluente. Ou seja, toda aquela indústria poluente ela acabou tendo aí, sendo desincentivada. E esse processo de reestruturação ele tem algumas consequências. As consequências que nós observamos na China hoje, por exemplo, é um crescimento econômico bem abaixo do que a China entregava nos últimos anos. Uma China menos dependente de materiais básicos, principalmente as commodities metálicas, e que se a gente leva em consideração de que a China é o principal consumidor de commodities do mundo, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, esse processo também acabou favorecendo é, o desempenho negativo que a gente teve para a bolsa brasileira e trouxe aí também um cenário de deterioração para algumas commodities globais. Só que o que, que acontece, pessoal, a China, diferente por exemplo dos Estados Unidos, em que a gente está acompanhando agora uma, um processo de começar a retirar estímulos, isso se a gente parar para pensar já aconteceu com a China em 2021. Tá? Aqui, pessoal, tem um indicador que chama impulso de crédito vejam né que a China como uma, uma um, um país né que tem através do seu banco central a possibilidade né de fazer ali políticas monetárias e que isso sim acaba tendo efeitos né nas economias na economia por lá uma, uma, uma economia que vai depender de muito do que é dito no governo e também nas suas autoridades é, esse processo né de, de ciclos né ele acontece e tem uma correlação bastante forte com o que acontece no mercado financeiro, está muito relacionado a, a, a uma rodada de estímulos. E veja que o nível né, de crédito ofertado, desse impulso de crédito, no final do ano passado, é o nível aqui mais baixo, né, o nível que pode ser considerado um nível de piso, olhando para um horizonte aí desde 2007, ou seja, quase nos últimos 15 anos. Então, por conta disso, né, acreditamos que 2022 tende a ser um ano em que a China vai estar mais atuante, para promover um equilíbrio novamente dentro desse processo de mudança da sua matriz e que, de certa maneira, isso também pode influenciar positivamente, né? Ao gerar algum aumento de demanda para algumas commodities, é algo que ainda não está muito certo, mas que a gente trabalha aí como a China sendo uma boa é, hipótese, uma boa participação que você pode ter em termos de nível de, de exposição para a sua carteira. E isso, pessoal, esse gráfico aqui que mostra né, as taxas de juros de 10 anos dos dois países a gente vê bem clara essa diferença. Essa linha preta que simboliza né, as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos, em situação de subida né, para cima, ou seja, políticas monetárias restritivas, contra acionistas, do outro lado a China buscando aí maiores incentivos. Então, acreditamos sim que China pode ser também uma oportunidade interessante, olhando para 2022, pelo simples fato de ao olhar para ela, apesar de toda a mudança, ela segue num ciclo diferente das outras economias globais, principalmente a economia é, brasileira e a economia americana. Então, diante desse processo, a China poderia ser uma candidata a receber estes fluxos tá, de capital como alocação, olhando simplesmente para a questão dos ciclos econômicos. E para Brasil, Denise, para a gente encerrar aqui essa, essa essa primeira parte, né, sobre falar de cenário, Brasil, pessoal, o que, que nós temos? Infelizmente, a gente ainda convive, por conta dessa, da situação inflacionária, né? um, a gente vive um processo de subida da taxa de juros, que é em que a gente acredita, tá? O nosso cenário base, de acordo com as perspectivas do nosso economista-chefe, o professor José Márcio Camargo, de que ela deva ficar em meados de 2022, em torno dos 12%. Tá? Esse processo acaba acontecendo influenciado principalmente pela situação fiscal no Brasil em que nós temos um ano eleitoral, pressões por muitos gastos e ainda uma dúvida sobre quem vai ser o vencedor das eleições. Ah, o Brasil que tem como um ponto negativo né, essa questão fiscal, né, olhando para o histórico do Brasil, e quando a gente olha para frente, o que eu vejo que vai ser super importante, pessoal, é claro, né, é, falar de questão política aqui é muito complicado, mas falando de uma maneira ampla, generalista, sem falar aquele ou esse ou aquilo ou isso, pessoal, o candidato que vai agradar o mercado é o candidato que tiver o melhor discurso e que conseguir escolher uma equipe econômica que tenha esse compromisso fiscal, né de realmente olhar para a questão pública no Brasil, respeitar dentro das, das possibilidades o teto dos gastos e entender que nós somos uma economia emergente, somos uma economia que depende do capital externo e que a gente precisa passar previsibilidade precisamos ter uma boa comunicação e uma boa previsibilidade o partido a coalizão o governo que conseguir fazer isso e ao mesmo tempo conseguir ter uma forte base aliada para conseguir tocar os seus projetos tende a ser o candidato ou a candidata que vai mais agradar o mercado se isso acontecer beleza temos um cenário positivo se acontecer o oposto disso a gente acaba entrando numa espiral negativa. Por conta, pessoal, desse fato de que nós temos ainda é, pouco, é, muitas coisas que podem acontecer, né os partidos ainda não estão fechados, ainda não temos todos os candidatos, os vices, os planos de governo, as equipes, muita coisa vai acontecer até outubro, inclusive na hora também de comentar sobre as pesquisas eleitorais. Então, diante desse cenário muito difícil, né? É, eu, eu confesso, pessoal, que a questão aqui envolvendo o cenário brasileiro é um cenário que não tem muito o que fazer. tá Como a gente tem diversas possibilidades, diversos cenários para acontecer e para encarar esse 2022, sendo que muita coisa pode acontecer ou nada pode acontecer, é isso que traz a questão da volatilidade e a dificuldade da gente entender e se posicionar em 2022, olhando para uma, uma estratégia de carteira de ações. Assim, Denise, a segunda parte que eu queria aqui comentar é, sobre as estratégias né, de alocação para 2022, é, quais, o que, que o investidor pode escolher? Né, levando em consideração que se ele tem um perfil conservador, se ele tem um perfil moderado ou um perfil agressivo. Então, na minha opinião, você pessoal... Você vai falar só de bolsa agora ou você vai falar geral? Vou falar geral, Denise. Tá, ótimo. De tudo, em termos de alocação. Então, Denise, olhando para esse investidor, quais as opções que eu tenho hoje? É, olhando para um cenário base né, que nós temos, de subida de juros nos Estados Unidos, independente das, da, do resultado das eleições, a gente vai ter um, um, um cenário de volatilidade. Tá? Espero que vocês concordem comigo. Pelo menos para começar o ano. Para começar o ano, em termos de alocação, temos um cenário de volatilidade, em que as coisas estão muito abertas tudo pode acontecer. Então, pessoal, levando em consideração que a gente espera que a Selic fique próxima dos 12%, né, ou até isso, em 2022, pessoal, não tenha receio de você ser conservador. Tá? Se você é mais conservador, use e abuse da renda fixa. Se você tem um perfil mais agressivo, reforce a sua reserva de disponibilidade né, em renda fixa, deixe lá no CDI liquidez diária, tá? tente aproveitar essas oportunidades que o mercado muito provavelmente vai entregar para você. Ah, olhando para 2022, com os estresses do mercado, hoje precificando uma coisa, amanhã precificando outra. Então, oportunidades, tanto para renda fixa mesmo, né, aquela pré-fixada, ou até mesmo aquela atrelada à inflação, é, esses espasmos, né, que é o que eu falo aqui, espasmos nos juros de longo prazo, eles vão afetar a precificação né, desses títulos e podem gerar Oportunidades. Então, pessoal, a minha opinião é, eu como uma pessoa sendo bastante conservadora e com o cenário que hoje a gente enxerga, que olhando para os Estados Unidos é negativo, para o Brasil, né, de subida de juros, e eleições está tudo em aberto, não tenha medo de ser conservador. Acho que essa, essa é a principal ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Se você é mais conservador, use e abuse da renda fixa. Se você é mais agressivo e, quer, e consegue acompanhar o mercado, reforça a sua reserva de disponibilidade que grandes oportunidades elas devem surgir. Mas, Ivilegas, você é um estrategista de ações? Como assim você está me, me recomendando investir em renda fixa? E para mim? Para eu, né? Para eu que quero é, investir em renda variável. Quais são as opções hoje? Bom, pessoal, olhando para um cenário mais conservador, tentando fazer ali o arroz com feijão, mais uma vez, um ano de volatilidade, um ano em que teremos subida de juros nos Estados Unidos. Acho que se eu fosse apostar em alguma coisa, eu apostaria no quê? Na valorização do dólar e uma economia brasileira volátil, eu vou tentar exportar, né, importar as minhas receitas. Então, pessoal, eu, eu faria uma ação bastante concentrada, né, bastante concentrada não digo, né, mas em que as minhas opções, elas têm ali um certo nível de concentração em empresas ligadas a commodities, em que a commodity que hoje eu tenho maior preferência é o petróleo, né, seguido do papel e celulose. Acho que essas, essas duas classes de ativos devem apresentar, podem apresentar né, um bom desempenho pra, em 2022. É, como a gente tem um mercado muito volátil, vai ser importante é, você investir em empresas de grande liquidez. Então, infelizmente, a gente não tem hoje um cenário muito positivo hoje de expectativas para empresas de menor capitalização. Porque olhando para o mercado brasileiro, pessoal, pense o seguinte... O investidor ele quer flexibilidade, ele quer liberdade para poder entrar e sair a hora que ele quiser, a depender da mudança do cenário e do, da volatilidade do ano. Então o investidor ele tende a se concentrar em empresas de maior capitalização e maior liquidez, que é quando ele, onde ele vai conseguir essa característica. Por mais que empresas de menor capitalização sejam excepcionais, tenham grandes nomes, ótimas teses de longo prazo, o mercado tende a não olhar no começo aí por essas companhias, porque ele quer isso, ele quer flexibilidade, ele quer ter liberdade para conseguir fazer as suas escolhas, mudar de opinião, que é muito da característica que a gente espera, principalmente olhando para o cenário eleitoral aqui no Brasil. E claro, né pessoal, você também pode, é, digamos, importar essas receitas investindo diretamente né ou através, claro, de instrumentos que replicam índices internacionais empresas né, nos Estados Unidos, na Europa, na China, que são instrumentos que você consegue aqui através de ETFs e BDRs. Tá? Então, eu acho que é, olhando para uma posição hoje dentro dessas empresas, dentro de um, de um cenário básico que nós temos hoje de valorização do dólar frente ao real, empresas ligadas a commodities, blue shifts, ETFs e BDRs, ETFs de índices internacionais, podem ser uma ótima alternativa para vocês. O último tema aqui que eu queria comentar de termos de estratégia é que são essas empresas, pessoal, que têm a possibilidade de entregar crescimento secular. Ou seja, independente do cenário macroeconômico, independente de eleições, são empresas que conseguem entregar resultado. Pode ser que o investidor não queira, pode ser que o investidor deixe de lado, mas são empresas que se você consegue ter uma visão de longo prazo, um horizonte maior de tempo... Tenho certeza, eu acredito eu, pessoal, não vou falar tenho certeza, que a gente nunca tem certeza de nada, mas eu tenho aqui uma expectativa de que existem diversas oportunidades que podem surgir, que já, já surgiram, na verdade, né, para empresas do tipo e que vão surgir durante o ano de 2022. Empresas small cap, empresas do setor de varejo, empresas, por exemplo, também do setor de construção civil, que dentro desse cenário de subida de juros, inflação alta, eleições, dólar alto, são empresas que não chamam em nada a atenção dos investidores. Mas se você entende que vai ser um ano volátil, mas quando o ciclo se tornar mais favorável, essas empresas tendem a apresentar um desempenho acima da média, é hora de ir às compras, aos poucos, com parcimônia, ou, claro, né, fazendo apostas ali mais táticas, sempre olhando para uma carteira diversificada, tá certo? E quais os instrumentos né, que você teria para isso? É, como instrumentos, pessoal, que vai, podem ajudar vocês nas decisões, eu que acabei não falando nomes aqui, eu falei de maneira mais abrangente, a gente já consegue ajudar vocês com as publicações das carteiras recomendadas, Está é, aqui a carteira de janeiro, tá? janeiro para 2022, que eu acabei publicando para vocês. Eu comento um pouquinho mais aqui sobre tudo que eu falei, com maiores detalhes, falando sobre Estados Unidos, falando sobre China, falando sobre Brasil. E aqui nós temos, por exemplo, um resumão aqui sobre a característica das nossas carteiras, que foi o que eu trouxe aqui para vocês, né? que são, as, são carteiras com exceção da de microcaps, que são empresas de maior volatilidade mesmo, mas que tem beta mais baixo, ou seja, são carteiras menos voláteis do que o índice Bovespa, isso sempre acontece sempre que esse indicador for abaixo de um empresas em que a maior concentração acaba sendo aonde nas empresas de maior capitalização, também conhecidas como large caps. Então a gente começa 2022, Denise, sendo bem conservador, realmente fazendo aquele arroz com feijão. Né? levando em consideração que 2021 foi um ano bastante difícil, infelizmente a gente não conseguiu entregar boas performances. a gente precisa reconhecer quando a gente acerta, mas também quando a gente erra, mas que aos poucos a gente está tentando consertar isso e buscar aí é, novas visões, novas estratégias para tentar recuperar e angariar, tirar um pouquinho de valor desse cenário aí super complicado. Então basicamente é isso, pessoal, conservadorismo, vamos atrelar a, a a carteira, vamos dolarizar a carteira, vamos buscar aí por empresas de grande liquidez e de betas mais baixo Ah, Vilegas, mas como que eu faço para achar esse tal de beta, né? É, que pode ser uma dúvida que venha a surgir aí no chat. Pessoal, é simples, vocês vêm aqui, ó digita, por exemplo, o código de uma empresa, Petri 4, beta, tá? Ele vai dar aqui, por exemplo, o site do Investing, em que você vai conseguir encontrar essas informações. Aqui o site do Invest, você desce aqui a tela, tá aqui, ó. O Beta, por exemplo, aqui pelo site do Invest, tá 1,53. Ou um site que você também consegue encontrar é do Yahoo Finance, tá? Então cliquei aqui, abri, ele vai abrir essa tela. Tá aqui, ó. Beta, ele colocou aqui por 5 anos 1,33. A depender obviamente do horizonte de tempo, você consegue é, ter essa essa mensuração, mas o objetivo é simples, pessoal. Se o Beta for maior que 1, significa dizer que aquela ação ela é mais volátil do que o Ibovespa, se uma ação tem um beta menor que um, significa dizer que ela é menos volátil, tá certo? E também pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês no site da Genial Investimentos, nós temos aqui o menu onde investir, no submenu ações, e se vocês descerem aqui a tela, ó, projeto genoma, tá? genoma ações, vocês acessarem o relatório, Aqui também, pessoal, nós temos todas as nossas recomendações que eu faço, não tem uma correlação com o portal Genial Analisa, é uma metodologia que eu desenvolvi de precificação de ativos e também de fatoração dos mesmos, tá? De baixa volatilidade, de momento, crescimento, valor, dividendo yield e fator qualidade, em que aqui nós temos uma tabelinha com todas as nossas recomendações, preço teto e preço alvo, para que vocês consigam aí fazer as melhores escolhas. Denise, eu acho que eu falei um pouquinho demais, mas dentro do de nosso <risos> tempo combinado, é isso mais ou menos que a gente está esperando aí para esse ano de 2022, que mais uma vez promete ser bastante desafiador, mas é aquilo, é nos anos desafiadores que surgem as grandes oportunidades. Lembrando a todo mundo que está nos vendo que tanto a carteira recomendada quanto o Genoma é, são projetos, né, são, são conteúdos gratuitos, tanto para clientes como não clientes. Agora, sempre uma pergunta que sempre aparece, então eu já vou me adiantar e vou te fazer aqui, Vilegas, qual que é a diferença? Eu, investidor, eu quero, gosto do, do seu trabalho, quero seguir as suas, suas orientações, eu vou para o Genoma ou vou para a carteira recomendada? Quem, qual perfil vai para cada um? Perfeito, Inês, é uma ótima pergunta. A carteira recomendada, pessoal, é uma recomendação de uma alocação, de um grupo de ações que a gente vai escolher para passar juntinhos com todas elas, não é uma escolha individual, durante um determinado mês. Então, as recomendações que eu trouxe aqui para a carteira de janeiro é uma carteira que a gente vai ter uma alocação para este mês de janeiro. Quando virar o um mês, a gente vai fazer uma nova recomendação em que as ações elas podem permanecer, novas podem entrar, algumas podem sair. tá? Quando a gente olha para o genoma, já é uma locação de mais médio prazo, em que o que vai determinar se uma ação vai ficar ou não é, é no caso, os preços-alvo, que são determinados lá. No caso do, das, das carteiras de ações, a gente não tem preço-alvo, é uma locação de grupo, tática, e o genoma não. Eu tenho ali o preço teto, ou seja, até qual preço vale a pena comprar aquela ação, e o preço-alvo é que vai determinar a minha, a minha saída no ganho. A saída no prejuízo, se ela existir, é o investidor que deve determinar se ele quer, por exemplo, determinar um prejuízo de 5%, 10%, 15%, aí é o próprio investidor que escolhe. E Uma coisa que eu queria acrescentar aqui, Denise, é, Tiago, você consegue voltar aqui para a minha tela, por gentileza, é que para 2022, Denise, o que, que eu fiz aqui para tentar melhorar ainda mais as nossas recomendações? Nós tínhamos duas carteiras de ETF, uma que recomendava até 5 ETFs e uma que a gente fazia uma escolha única, tá? E o, no caso, é, a gente fez a gente juntou essas duas recomendações e a, eu abri a possibilidade também para a gente ter alocações em ETFs de setores internacionais, glob estratégias globais, que foi o que a gente acabou proporcionando aqui é, nesse tipo de recomendação. Então vejam, pessoal, que agora eu tenho liberdade para escolher ações, né, ETFs de ações relacionadas a empresas brasileiras, mas também olhando para estratégias, é, olhando para o cenário internacional. Então, a carteira que a gente começou aqui para 2022 é uma carteira que tem uma composição de cinco ETFs. Dentro desses cinco ETFs, nós temos aqui o ETF do Ouro, o ETF China 11, o ETF Brax 11, que é o índice IBRX 100, ou seja, posicionamento em bovespa mas bastante diversificado, o matb 11 que é o índice de exportadoras, tá? E aqui a gente tem uma ETF que chama, é o, é o código é BIVE39, que replica, pessoal, o índice S&P 500, mas só as empresas com característica de velho Investing. Então vejam que essa, essa recomendação de ETF macro, pessoal, é a ETF que vai representar, a minha visão estratégica em termos de estratégia Brasil e estratégia mundo, e o que acaba vim, vim, é, mostrando aqui para vocês a estratégia que eu compartilhei, olhando como a gente deve começar 2022. Das posições Brasil numa carteira diversificada e de grande liquidez, o índice ibex 100 é uma empresa né, das 100 maiores capitalizações do mercado, b11 que replica o índice de exportadoras, China 11, que foi o que eu comentei com vocês. A ETF do Ouro dentro desse cenário de volatilidade ali, para dar algum ponto de equilíbrio. E quando a gente olha para as ações nos Estados Unidos, empresas ligadas ao Velo Invest, ou seja, empresas de valor. Eu espero que vocês gostem, curtam e aproveitem bastante todo esse material que eu produzo aí para vocês. A Denise teve um probleminha aqui de conexão, pessoal. Então, queria aproveitar aqui para agradecer a todos. A gente também está aqui todos os dias com vocês, no Morning Call, a partir das 8h45 no fechamento de mercado, que acontece depois do fechamento, né? ou às 17h30 ou às 18h, e todos os meses a gente faz essa live inicial aqui para passar as estratégias para vocês relacionadas às ações. Pessoal, um ótimo janeiro a todos, um ótimo início de ano, um feliz 2022, prometo que vou tentar aqui é, buscar as melhores oportunidades para vocês, um abraço e até a próxima.